Quem te gerou e alimentou Jesus responde, ó oh, mulher, pra mim é feliz Quem soube ouvir a voz de Deus de tudo guardou Aleluia, aleluia esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós senhor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 em cada missa aos domingos nós celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, a sua Páscoa. E hoje de uma forma especial nós celebramos a Páscoa de Nossa Senhora, a sua passagem desta terra para junto de Deus, onde ela está inteira de corpo e alma no lugar de honra, porque ela é a mãe do Senhor, ela é a Virgem Santíssima, ela é a mulher sem mácula, que nasceu assim, preparada por Deus, puríssima. Ela é aquela que foi assunta ao céu. Assunção, portanto, quer dizer ser elevada junto de Deus. Esta solenidade foi declarada pelo Papa Pio XII apenas em 1950 Não faz tanto tempo assim Dentro de uma caminhada de igreja milenar de mais de dois mil anos Mas antes mesmo desta declaração pública De uma verdade de fé a igreja já celebrava uma outra festa chamada Dormição de Nossa Senhora, em que ela, tendo concluído o curso dela nesta vida, como que dormiu e foi então elevada para junto de Deus. Por que, que a igreja fala de dormição e não propriamente da morte de Nossa Senhora? Muito embora ela tenha feito essa passagem, sim, mas não como nós, porque todos nós estamos sujeitos à corrupção da carne. Todos nós, né? Existem alguns santos cujos corpos ainda estão íntegros, né? Mas alguns já num, num, em algum estado também um pouquinho mais delicado, né? conservados também. Maria esta que tem a integridade. Do corpo e na alma, ela foi inteira para junto de Deus. Até os santos que têm o seu corpo incorruptível têm esse corpo aqui. A alma está na eternidade. Maria não, é aquela que está inteira. Então vamos pensar que para nós, pecadores como somos, e até mesmo aqueles que se santificaram, não houve internet suficiente para chegar lá. Então, assim como você vai mandar não é, um arquivo, daí não tem internet suficiente, só vai parte dela. Foi a alma. O corpo vai depois, para todos nós, né, mortais e pecadores, no dia da ressurreição, quando receberemos um corpo luminoso, glorificado, diferente deste, Primeiro a alma, depois o corpo Maria não Ela é tão especial na vida da igreja para Deus Que ela vai inteira, integralmente Maria é aquela que não experimenta o pecado Portanto não experimenta a morte como nós Maria é aquela que é bendita assim como é bendito o fruto do seu ventre. Porque o Espírito Santo ilumina a Isabel, a sua prima, para dizer justamente a mesma palavra, tanto para Deus, quanto para Nossa Senhora. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Justamente porque ela é como que a arca da aliança que carrega o próprio Deus, não é deusa, nem semideusa, é uma criatura humana, mas que traz em si o próprio Deus. E ela é mãe de Deus, porque ela também na sua maternidade acolhe o Senhor inteiro. Embora alguns achem estranho a expressão mãe de Deus, não, mas ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, feito aliás, de Jesus que é homem, só dessa parte de Jesus, humana. Não, Nossa Senhora não é mãe da metade de Jesus Mas ela é mãe de Deus que se fez homem Completo, assim como ela também vai completa Habitar junto do Pai, com o seu Filho, com o Espírito Santo Maria é aquela que diz sim a Deus Ao contrário de uma outra mulher que disse não ao projeto do Senhor Eva A mãe dos viventes Por meio da qual entra o pecado no mundo Maria agora é o avesso de Eva É a ave Aquela por meio da qual Entra a salvação no mundo O próprio Jesus É por isso que a primeira leitura Vai colocar Nossa Senhora Aliás, a figura de uma mulher Que pode ser Entendida como a própria igreja e também a representação de Nossa Senhora que é mãe da igreja Vai colocar Nossa Senhora justamente como aquela que faz parte desse grande combate Em relação ao dragão, ao mal Maria é aquela que dá a luz em situações não favoráveis Em tantos desafios, a igreja também como ela é aquela que é convidada a gerar Jesus Diante de tantas dificuldades nesta terra Gerar o próprio Deus anunciando A segunda leitura vai nos colocar em destaque o próprio Jesus Ele é aquele que ressuscitou primeiro E depois dele, vem todos aqueles que participam dessa ressurreição E nós vemos que Nossa Senhora... É aquela que é antecipada nessa ressurreição. Ela é a primeira e ela está na glória. Se ela está lá como criatura humana, cheia da graça de Deus, toda especial, nós que somos os seus filhos, que fazemos parte da sua geração que a proclama bem-aventurada, também temos esta promessa, essa esperança de estarmos lá um dia. Então o fato de nós termos Nossa Senhora ao lado de Deus, isso nos enche de esperança de um dia também estarmos com Ele. Jesus é, portanto, o novo Adão. Se Adão foi aquele que pecou, aquele que foi contra o plano de Deus, Jesus é aquele que é obediente, Jesus é aquele que se dá. Jesus cria a nova humanidade junto a Maria, a nova Eva. Mas não vamos apenas olhar Nossa Senhora dentro desta figura do Apocalipse, envolta de nuvens, o que é muito simbólico, e muito rico e belo. Mas, muito mais do que olhar Nossa Senhora nas alturas, na glória onde ela se encontra, vamos agora para a Maria de Nazaré. Aquela que caminha com os pés no chão e numa região montanhosa, é o que nos fala o evangelho de hoje Maria depois de receber o anúncio do anjo Ela também recebe a notícia De que ela vai Ter a graça De ter alguém na família Que conceberá na velhice Isabel A sua parenta E que, o que Maria faz então? Ela se desloca Vai apressadamente Até a casa de Isabel Maria é aquela que porta o próprio Jesus como arca da aliança. E quando ela se encontra com a sua prima, nós vemos que esse é um encontro não apenas de duas mulheres que se conheciam e que se queriam bem. É o um encontro de duas mulheres que agora revelam a presença de Deus. Maria com a sua própria presença que carrega Jesus. Isabel aquela que pela graça do Espírito Santo intui Sente, Deus está ali E nós vemos esse cântico maravilhoso de Nossa Senhora Que é o Magnífica Que Lucas coloca na boca de Maria Como que fazendo Uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus fez na história do seu povo E aquilo que ele fará também como promessa Então Maria é esta mulher do povo E nós vemos que no seu canto de exaltação a Deus, ela se vê tão pequena. E é nisso que reside a grandeza de Nossa Senhora. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. E quando ela diz que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, nós não vemos vaidade nisso, nós vemos realmente uma profecia de Nossa Senhora que sabe que é instrumento, que é canal. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, é em Deus que ela diz tudo isso, é em Deus que tudo acontece. E ela é realmente canal puro e limpo de Deus. Nós também somos canais, mas quem sabe alguns de nós, né, como um cano que precisa ser desentupido, um outro cano um tanto enferrujado, mas ainda leva água, né? Outro cano que precisa de reparos, somos nós pecadores. Maria é um canal limpo, transparente, por meio do qual a graça de Deus passa. E é por isso que nós a exaltamos. Mas não como alguém distante de nós, como uma heroína que está lá nas alturas. Mas como a mulher que estando... Junto de Deus Intercede constantemente por nós E está sempre conosco Porque na oração da Ave Maria Nós rezamos Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Então na hora da nossa Páscoa Ela está também presente conosco Ela está presente com a igreja Habita na glória Mas também no coração de cada cristão que a recebe como mãe, que quer se espelhar nela como a mulher da solidariedade, como a mulher revestida da graça, como a mulher que alcança o céu, como a mulher que é solidária e faz um caminho para o céu, no caminho de Israel, na sua vida, com a sua gente, com aquelas pessoas que ela encontra, e para as quais ela leva Jesus. Saibamos que um dia nós também iremos. Primeiro a nossa alma. Para a eternidade. E nós queremos também um dia estar inteiros como Maria. Corpo e alma na ressurreição. Habitando ao lado do amor de Deus que não se acaba. Para isso vamos buscar viver o amor desde já aqui na terra. Nesse caminho que aponta para o alto Nesse caminho no qual nós encontramos tantas Isabéis na nossa vida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria, Salve Maria Creio em Deus Pai